Como é bom sabermos que temos um lugar de refúgio? Como é bom sabermos que temos uma amizade que para nós é um refúgio? Quando passamos por situações adversas em nossa vida, podemos comparar este momento com um barco à deriva, com um barco que está em alto mar, com muitas ondas, aí uma tempestade grande, mas que confia em Deus. A nossa mente é levada a uma situação interessante que aconteceu com Jesus, quando os discípulos estavam ali em alto mar, e agora começou uma tempestade, e Jesus estava no barco, deitado, dormindo tranquilamente, e muitas vezes em situações de nossa vida, parece que Jesus não está no barco, mas Ele está, e Ele é o nosso refúgio, eu quero compartilhar com você um texto bíblico, Livro de Salmos no capítulo 46 e o verso 7, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, talvez você filho, talvez você filha, você gosta do ambiente familiar? Você gosta de estar ao lado do seu pai, da sua mãe? Você se sente seguro? Talvez na igreja também? Nós precisamos de ter sempre um refúgio em nossas vidas. E aqui vem dizendo que o Senhor dos Exércitos está conosco. Não é somente um ser divino, Ele é o Senhor dos Exércitos. Aqui confirma de que Ele está conosco sempre. Isto para nós deve ser um refúgio em meio a dificuldades. Se você confiar nisso, a sua vida vai ter um colorido diferente. A sua vida vai ter algo especial. Porque você vai andar, você vai viver confiando em Jesus. Que realmente você possa entender que Jesus está contigo. Que Deus te abençoe para isso.